Se você, por algum motivo, tivesse se interessado e decidido comprar esse adesivo aqui, a banana estúpida brilhante, há um mês atrás, você iria estar pagando cerca de 60 reais na unidade desse sticker. Mas e se eu te falasse que um mês depois você ia poder vender esse sticker pelo preço de 500 reais? Realizando um lucro aí de mais ou menos 440 reais por sticker. é né? se você tivesse comprado 10 adesivos desse aqui como investimento um mês atrás, você estaria com um lucro aí de mais de 4 mil reais só de investir aí em um item do CSGO. Claro, esse daqui é um item que muita gente não pensaria em tê-lo como investimento, mas acabou de acontecer alguma coisa com o preço desse adesivo que eu preciso compartilhar com vocês. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Bom, a realidade é que esse adesivo aqui, ele realmente é usado para tirar sarro, né? Para fazer skins ficarem um pouco mais engraçadas. Inclusive, tem gente que gosta de fazer alguns crafts únicos envolvendo esse adesivo da banana. E galera, nessa semana, por algum motivo, esse adesivo aqui da banana explodiu. Eu acredito que possa ser uma forte manipulação. No preço do adesivo. Se liga, a gente encontrava aqui o de Banana Foil na Steam sendo vendido um mês atrás por literalmente menos de 70 reais. A gente tinha esse sticker aqui, às vezes, sendo vendido por 65 reais. Olha só o que aconteceu logo depois que o Major começou, cara. O preço desse sticker subiu para 100 conto. Aí ele deu mais uma subidinha, foi para 160 conto. Só que nesse dia aqui, o dia 2 de novembro, alguma coisa aconteceu, mano. Que o adesivo pulou para 200, quatro 500, 600 reais, velho. 600 reais. Eu agora deu uma corrigidinha. Tá 480 reais. Hum, banana um banana foil. O adesivo que tava custando 60 reais um mês atrás. O que que aconteceu com esse adesivo? Qual que é a raridade dele? aonde que ele dropa? Por que que valorizou tanto de repente? Bom, galera, o adesivo dropa nessa cápsula, que é a sticker cápsula 2. Aqui dropam o crown foil, que é o adesivo mais caro dessa cápsula. O adesivo banana também, mas não brilhante. E dropam também alguns outros stickers, tipo Bish, bash, bosch, nice shot, rare de etc. Stickers bem antigos do CSGO. Apesar da banana foil ter subido muito, a gente vê que a cápsula também subiu bastante, acompanhando essa valorização aí do sticker da banana. Foi de R$90,00 para nesse momento, 112. Subiu um pouco, mas no dia aqui, que a galera descobriu que a banana foil tinha valorizado 900%, a galera surtou. A cápsula chegou aí a praticamente dobrar e depois corrigir. Eu acho que a cápsula em si não vai subir muito de preço. Esse adesivo banana mais simples, ele também deu uma explodida. Ele foi aí de R$4,00 para R$12,00. Triplicou, mas já tá caindo, penso eu que tanto a cápsula quanto os itens dentro da cápsula não vão subir tanto, assim como a banana brilhante cara, aconteceu realmente uma manipulação centralizada aqui nesse sticker da banana, do nada ela fazer esse gráfico aqui mano, se, se liga nesse gráfico brother, olha isso aqui, a gente tá vendo de 60 reais pra um pico de 600 velho, é um 10x em nenhuma semana, a gente vê que tem poucos stickers desse à venda galera, só 34 nesse momento e mil pessoas querendo comprar, então eu acho que o que aconteceu foi tinha muito sticker desse disponível, uma pessoa uma pessoa só que talvez já tenha skins com esse adesivo da banana ou que já possua muitos adesivos soltos essa pessoa decidiu comprar tudo que estava disponível no mercado ou então um grupo de colecionadores junto fez essa manipulação comprando por exemplo tudo que eles podiam na Steam tudo que eles podiam no Buff né o site lá da China porque aqui a gente também teve uma manipulação gigantesca no preço cara ele tava custando um mês atrás cerca aí de 60 reais 50 reais e agora foi para 500 reais mano isso é um absurdo e eu mais ou menos duas semanas atrás estava olhando esse este adesivo para comprar um ou outro para fazer um craft não sei por que que eu não comprei velho agora não dá para comprar mais também foi de 60 reais para 500 bizarro galera esse mercado de investimentos em adesivos raros do CSGO é um mercado muito inchado mas que é muito bom e eu tenho conhecimento de alguns adesivos que nos últimos meses últimas semanas aí explodiram também se vocês quiserem outro vídeo a respeito de investimentos e adesivos deixa like comenta aí embaixo porque não é brincadeira dá para ganhar muito dinheiro comprando adesivos um pouco mais raros do CSGO esperando eles valorizarem e não tô falando só de adesivos caras, tipo o Titan, que tá colado aqui nessa cara, Não, tô falando de adesivos mais baratos também. Por exemplo, um recente investimento que eu fiz aí, que já tá dando lucro. Luminosity Game Holograph. E na época, eu paguei menos de 300 reais, galera. Agora, mano, o adesivo já tá subindo aqui, ó. Já tá quase que 400 conto, velho. Se eu não me engano, eu paguei cerca de 250 reais em cada adesivo. Algo do tipo 250. Ele já tá acima de 350. Então é isso. Não esquece de checar se você tá inscrito no canal, com as notificações ativadas. Tamo junto. Dá um like aí pra mim. Falou!